São Paulo elimina o Palmeiras e vai às quartas de final da Copa do Brasil. Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto, sobre esse jogo, né? Esse jogo, jogaço, clássico derby né? Entre Palmeiras e São Paulo. O que aconteceu, né? O jogo né? foi a classificação do São Paulo, deu São Paulo e o São Paulo se classificou para as quartas de final. Da Copa do Brasil Agora a gente falar um negócio aqui Os gols foram marcados O Palmeiras abriu o placar 1x0 Depois o São Paulo empatou o jogo 1x1 1, E depois o Palmeiras Diminuiu Quer dizer, o Palmeiras virou o jogo 2x1, o jogo foi para os pênaltis Cada um bateu os pênaltis Mas só que aí o jogador do Palmeiras Errou o pênalti e o jogador do São Paulo Acertou o pênalti E cara, garantiu a vitória do São Paulo Que vai para as quartas de final o que acontece? O Palmeiras Viu o jogo, né? Mas, o, mas eu sei do jogo né? o jogo O Palmeiras é, Está nas quartas de final né? Da Libertadores, mas É tipo assim, né? É, o Palmeiras Ele não foi bem, né? Ontem, também é culpa da Britax Também, todo mundo é, tudo está Falando aí da Britax Que foi péssima, que errou aí no, nas, nas jogadas, nos lances né? Mas eu acho que o jogo foi bem difícil hein foi bem difícil né Palmeiras porque o São Paulo pressionou pressionou a mãe, criou chances né foi para cima né é, e já tinha vencido o jogo da ida por 1 x 0 lá no lá no lá no Morumbi é né? então é aquele negócio Por que que o Palmeiras se é um time que joguinho é jogo fácil, né? Porque o Palmeiras é um time que foi, às vezes, jogo fácil, foi jogo difícil. Mas eu acho que... Eu acho que o Valjarescento está fazendo um ótimo trabalho no... No... No... no São Paulo, né? 2017 foi muito mal, né? Foi demitido, mas agora ele volta para o São Paulo com tudo, né? Leva o time às quartas de final da Copa do Brasil. Leva o time para as portas de final da, da Sul-Americana O time tem três competições pela frente, São Paulo né E aí, então, é aquele negócio né É um time muito ofensivo Muito, muito ofensivo, o São Paulo né Que joga a maioria das vezes né? é, Gol e o, o Universidade Católica né? é, Lá no lá né? no agregado então é isso né é um time muito bom mesmo né? joga muita bola e tá merecendo né tá, tá indo os favoritos aí para conquistar o título da Sul-Americana né? então vamos ver o que, que pode acontecer na, na Copa do Brasil classificados Atlético Paranaense é, Fluminense Goiás Fortaleza né? Flamengo, Corinthians, né, são classificados São Paulo e e América Mineiro. Os eliminados são a Bahia, Cruzeiro, Ceará, Goiás, quer dizer, foi de Goiás, Goiás né? de Goiás, Goiás é eliminado. é Flamengo, quer dizer, Flamengo não, mocha. Atlético Mineiro é, e Santos, Palmeiras e Botafogo são os eliminados da Copa do Brasil. Então sorteio terça-feira. Vamos aguardar aí quem vai pegar quem nas quartas de final, né? É um conf... vai ser só não vou vamos esperar um clássico aí. Vamos esperar um... seja um clássico aí paulista, né? Coisa de São Paulo, né? Se não sei, aí vai ser aí não vai Sim, isso é um clássico bom, né? É só jogar isso mesmo, vai ter na sua de final. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Valeu, fui!